Olá, tudo bem com você? Estamos mais uma vez juntos para dar continuidade ao aprendizado dos conteúdos dessa disciplina, Projeto Integrador 1. Agora, no módulo 2, nós vamos falar sobre as ferramentas técnicas que constituem diagnóstico organizacional. Então, a primeira pergunta que vem, que vocês poderão me fazer, é Mas, professor Jesus, o que são essas ferramentas técnicas? São materiais técnicos, né, no formato impresso, poderá também ser digital, você também poderá elaborar, isso utilizando tanto a planilhas do Word como Excel, para você fazer o quê? Para você levantar dados. Mais do que levantar, você precisa organizar esses dados. Esses dados levantados, devidamente organizados, e com a base do seu conhecimento, teórico, instrumental, científico, você vai poder elaborar análises desta situação levantada, dessa, dessa situação, problema, levantado através do diagnóstico, ou essa situação diagnosticada. Então, são esses materiais exatamente que nos facilitam captar esses dados, organizar esses dados, e identificar esses dados, categorizar esses dados, para então eu poder dar o tratamento devido a esses dados. E aí sim, poder fazer as análises que são pertinentes. São dados levantados no locus operacional, no locus da pesquisa, aquilo que me interessa saber dentro do meu propósito do diagnóstico organizacional. É importante lembrar que não existe apenas uma ferramenta, técnica para elaborar o diagnóstico organizacional. Existem várias, a literatura é bastante rica em apontar uh, materiais, ferramentas, instrumentos que ajudam o profissional, o gestor profissional a fazer o diagnóstico organizacional. E aí você pergunta, mas Jesus, qual ferramenta eu vou utilizar na prática? Eu, assim, de imediato, o que eu não posso dizer qual é a ferramenta, mas posso lhe assegurar que hoje a ciência está tão adiantada que é permitido para cada situação, problema que você foi investigar, para cada tipicidade da organização, o contexto que ela está inserida e os elementos que você quer coletar, olhando para a missão, para os valores e para a visão da empresa, você poderá então fazer esse diagnóstico. O seu diagnóstico organizacional ele não sai do nada. Ele não nasce do nada. Sempre tem uma base. Que são o quê? A missão da empresa, a visão da empresa, os objetivos das, empre das empresas, né? ou da empresa que você for fazer o diagnóstico, os valores que ela cultua, tudo isso você vai fazer esse levantamento. Além, obviamente, de você conhecer todo o processo produtivo né? dessa empresa. Que seja uma empresa que vende, que produz bens, né, ou serviços, tá bom? As empresas que prestam serviço à sociedade, ao mercado, elas também são passíveis de serem diagnosticadas, porque são organizações, nós já estudamos, né? Então, a depender do que você quer coletar e da complexidade dessa empresa, do ambiente organizacional dessa empresa, que você vai, então, escolher a ferramenta é, concreta. Né? ou a, a, a ferramenta mais utilizada, a ferramenta mais indicada. E aí você vai me perguntar: tudo bem, Jesus, você falou que são várias, eu já entendi que são ferramentas técnicas. Eu já entendi que existe diversos tipos de, de linhas de produção, portanto, vários dados que eu possa levantar e que existem várias ferramentas, né? Mas me mostre algumas. Então, a primeira que é a mais famosa, a mais é, utilizada análise SWOT, que inclusive você já, já está bastante familiarizado com essa ferramenta, inclusive tem um trabalho para você aplicar análise SWOT sobre você mesmo, sobre a sua vida pessoal. Então, está aqui né? a análise SWOT, que vai, você vai diagnosticar os pontos fortes os pontos fracos, as oportunidades e ameaças desses que estão inseridos nos dois ambientes, dessa organização que você vai fazer o diagnóstico, o um ambiente interno e o um ambiente externo. Já estudamos isso na, na aula anterior. Tem uma outra uma outra ferramenta chamada Análise Ansalves, que ela mede a, a, a apreciabilidade e adoção de novos produtos. Então, você entra numa empresa, mesmo fazendo esse diagnóstico organizacional, e você entende, você capta, você consegue enxergar que a empresa ela está com um produto antigo, sem demanda, e que o mercado está demandando novos produtos. Né? A necessidade não atendida ainda, então pode ser uma, uma empresa muito tradicional, bem consolidada, com bons produtos, mas ainda ela não consegue atender né, a, as necessidades do consumidor, do mercado. E... Também você deve perceber, e a empresa ainda percebeu, que o mercado está buscando novos produtos. Portanto, diversificar o produto, reelaborar os produtos ou serviços. Medidas de satisfação com produtos e concorrentes. Então, agora eu começo também a fazer um diagnóstico da organização, mesmo ainda para questões socioambientais, como está a satisfação do consumidor e do mercado para um produto. E como é que está a vista dessa empresa junto aos seus concorrentes. Então, como é que o mercado enxerga os, as, a empresa que você está diagnosticando em relação aos concorrentes da própria empresa? Isso é muito importante. Né? E é, busca de novos territórios para produtos e serviços. Territórios aqui, territórios mercadológicos. Então, a, a minha, essa empresa que você está tá diagnosticando tem um bom mercado, tem uma demanda, mas ela só está local ou municipal ou regional. Então, eu, se ele é só local, eu posso fazer uma ampliação da oferta desse produto e serviço para o regional, né? um ambiente maior, um ambiente mercadológico maior, ou dentro do próprio estado, ou de mais estados, ou dentro da região. Então, ca cabe ao gestor profissional identificar essas oportunidades. Essa é a uma das ferramentas. Né? A outra ferramenta, bastante utilizada na indústria, são as chamadas cinco forças de, de Porter, em que ele trabalha o concorrente, novos produtos, né? novas tecnologias, a entrada de novas empresas. Então, essa aqui já um, é um diagnóstico organizacional um pouco mais complexo. São para é, empresas que atuam dentro do segmento industrial. Tá? E uma que é bastante, muito usada... Então, na, um diagnóstico organizacional com o fim de levantamentos de dados e situação, problema socioambiental da organização, é essa aqui chamada famosa espinha de peixe. Pode ver que ela, eu tenho início, eu tenho um efeito, eu tenho um problema. Que poderá ser esse efeito ou problema, se não solucionado, ele ser a entrada dessa linha de peixe. Então, o que, que eu vou estudar? Método, medida, material, mão de obra, meio ambiente, aqui os recursos que são utilizados, as máquinas que são utilizadas. Então, vamos pensar aqui numa linha de produção. Vamos pensar isso aqui numa tinturaria. Então, aqui entram ah, produtos químicos, tinta, água, solvente, cores, né? pessoas, energias. Então, como é que se produz a tinturaria? Quais são as medidas, os elementos que são aqui estudados? E veja as causas do uso desses, o que pode causar lá resíduos contaminantes, resíduos sólidos, químicos, ou mesmo físicos, resíduos que podem contribuir para a poluição ambiental. Os materiais usados, como é... Aqui eu vejo mais a questão social. A mão de obra, ela é qualificada ou não? Tem muitos... Defeitos aqui, então, uma, uma das causas pode ser pessoas não, não qualificadas, não muito bem treinadas. né? Ah, o meio ambiente, aqui são os recursos que eu coloco dentro dessa linha de produção. As máquinas, qual o tempo de, de idade dessas máquinas? O aperfeiçoamento, elas recebem é, manutenção, correções, enfim. Eu posso ter aqui um conjunto de problemas que causam problemas no meu produto final ou no meio ambiente. Eu, eu, eu olhando essa espinha de peixe, essa ferramenta, é, eu me lembrei de um, um dos últimos diagnósticos direcionais que eu fiz numa empresa, não posso dizer o nome, em que é, eu cheguei e tinha nos tubos, né, a, a, a, essa linha de produção, trabalhava com vapor, e, né, e eu cheguei e identifiquei vazamento de água, um, cló, um um elemento líquido, que a olho nu eu não pude perceber, não sou químico, não é da minha área, não é da minha competência, mas eu identifiquei. E aí eu perguntei para o rapaz, fiz amizade com ele, perguntei para o profissional que estava ali acompanhando todo falei, e aí, está tudo certo aqui? Não, está tudo certo, doutor, pode ficar tranquilo, está tudo certo. E essa água aqui, esse líquido aqui, o que, que é? Ah, isso é normal. Ah, é normal, sempre tem? Tem, mas isso não tem problema, não. A gente usa galocha, usa... Tá. Me faz favor, me arranja um frasquinho. Aí eu colhi esse elemento líquido, né? esta água, e mandei fazer a avaliação. Um elemento altamente corrosivo e tóxico. Andando um pouquinho mais, ainda nessa mesma fábrica, ainda acompanhada por, prof... por aquele profissional, uh, eu vi saindo fumaça. E a chaminésia lá em cima. E por que está saindo fumaça de um dos tubos? E aí eu chamo, meu colega, isso aqui? Isso aqui é, é fumaça. Ah, é, isso é fumaça, isso é normal, sempre tem. Eu falo, ah, não tem problema. Não, essa fumaça? Não, ela é uma fumaça branca. Hum, uma, uma fumaça branca. Aí a minha mente começou a trabalhar. Mas o que me permite pensar que, por ser uma fumaça branca, não possa ser tóxica? não possa ser um poluente, não possa causar danos, inclusive a saúde daquelas pessoas que estão ali respirando. Então, não era um problema só de água, mas também era agora um problema de, de vazão de, de fumaça, né, elemento gasoso. E ali depois eu pedi é, para inspecionar que elementos químicos continham naquela fumaça branca. Então, a gente corta logo o paradigma que o fato de ser fumaça branca não faz mal à saúde, não faz mal ao ambiente. Só a fumaça preta ou a fumaça escura. Isso não é verdade. né? Portanto, nessa visita, nessa empresa, de forma prática, usando essa ferramenta, eu identifiquei é, elementos nocivos à linha de produção. tá? E vocês poderão fazer a mesma coisa. Jesus, eu estou pensando em, em fazer um diagnóstico numa padaria. Eu posso fazer isso? Pode. Material, medida, método, como se faz pão, quais os, uh, os materiais, os insumos, as matérias-primas que usam pão, como é que a é mão de obra, os recursos que são utilizados, se é energia elétrica, se é carvão, se é lenha, se faz fumaça, se não faz, se já causou, uh, tem é, princípio de incêndio ou não, e as máquinas elas são antigas? Não, são fornos. Fornos de quê? Movidos aqui, a eletricidade, né? a energia elétrica, enfim, qual? Tudo isso você vai observar. Portanto, eu diria que essa, essa ferramenta, Análise SWOT, junto com a espinha de peixe para diagnóstico socioambiental, socio são duas ferramentas muito, muito utilizadas. Jesus, eu posso modificar um pouco essas ferramentas? Modificar no sentido de adaptar essas ferramentas para atender as especificidades de uma linha de produção. Pode. Diria até que deve. Mas cuidado com o que você vai implementar. Ok? Então, você pode ajustar essas ferramentas, essas ferramentas técnicas são exemplarmente ajustáveis às condições do diagnóstico organizacional e da própria empresa. Então, tá? um outro... Uma vez detectado, então, vazamento, uma vez detectado diversas situações, problemas, você poderá aplicar uma terceira ferramenta, que é o que nós chamamos de GUT. Você vai identificar elementos que significam, que são concebidos como gravidade, como gente ou como tendências. E aqui eu posso classificar essa gravidade como urgência e tendência por números, por valores, altamente mensuráveis. Então, eu identifico, numa linha de produção, diversas situações que precisam ser corrigidos. Todos eles precisam ser corrigidos imediatamente? Não. Mas se eu vejo poça com elementos nocivos, isso é uma forte gravidade, porque afeta a saúde da pessoa e o risco de trânsito, deslocamento das pessoas. Né? Poderá ter ali, naquele elemento, gordura. Portanto, alguém escorrega ali, então é gravíssimo. Urgente, então o que, que é grave? Extremamente grave. Urgente, ela passa a ser atendida depois da gravidade. Aqui tem uma ordem, uma sequência. Primeiro atende a gravidade, depois a urgência. A urgência pode ser amanhã, mas não significa que pode ser para o ano seguinte. Não. Gravidade é para dentro de dois ou três dias. Lá no plano de ação que eu vou usar, é para dois três dias ou uma semana. A urgência, duas, três semanas, ou a urgência dentro de um mês. Tendência, aí já é médio e longo prazo. Precisamos trocar todas as máquinas. Enquanto não trocarmos todas as máquinas, eu verifiquei que os fornos da, da padaria, os cabos, estão todos eles descascados. Portanto, a, a probabilidade de ter um curto-circuito e ter uma explosão ali e incêndio a probabilidade é muito alta. Portanto, isso é grave, tem que ser imediatamente. Coloca lá no plano de ação, chamar o eletricista para rever toda aquela situação. Ou um engenheiro eletricista, porque, de repente, toda a rede elétrica daquela padaria poderá estar prejudicada em alto risco. De novo, essas ferramentas, elas podem ser usadas, aplicadas em qualquer tipo de organização, em qualquer sistema produtivo. Obviamente que quanto mais complexo o sistema, é, mais cuidado você vai ter que elaborar e mais adaptações você precisará implementar nessas ferramentas. Então, eu posso aplicar no num frigorífico, são essas ferramentas que são aplicadas no frigorífico de grande monta. Eu posso aplicar numa padaria, eu posso aplicar numa açougue, eu posso aplicar no supermercado. Jesus, pode, deve. Jesus, e no shopping center, sim, deve. Jesus, numa concessionária. Essas ferramentas são utilizadas. Ah, Jesus, numa torrefadora de café, precisa de um diagnóstico? Sim, qualquer tipo de organização. Uma torrefadora de café, ela queima o café, ela torre o café, ela moe o café, ela usa plástico, ela usa elementos de energia e ela lança fumaças com odor. Então, imagine uma torrefação dentro de uma cidade que, quando ela torra café, aquele cheiro de café que, às vezes, é gostosinho no shopping, mas, quando é um bairro, aquela fumaça poderá causar doenças a crianças, a idosos, problemas, pessoas que têm problemas circulatórios, de respiração, enfim. É um grande problema. E aí a empresa vai ter que cuidar disso. através E todos esses dados serão levantados o quê? Através do diagnóstico organizacional que você estará aplicando utilizando estas, essas ferramentas. Vamos adiante, já terminando. E também que é muito importante, muito utilizado também na gestão ambiental, gestão socioambiental das organizações, são as normas. Né? Em destaque a ISO 9000, que é muito mais direcionado para a produção e, e qualidade, e a 14.000, que essa é derivada para as questões socioambientais, as questões sociais e ambientais. Eu diria para as questões mais ambientais, né? porque nós temos essa 8.000, essa sim é para as questões de pessoas, questões sociais, né? para a dimensão social. Mas a ISO 14.000 também dá um tratamento, tem uma ferramenta própria das ISO, para que faça-se também o um diagnóstico organizacional. Uma empresa que você saiba que tenha a certificação ISO 9000, ela passou por um processo de diagnóstico organizacional, cujas ferramentas são essas que vocês estão conhecendo aqui. Tá bom? E aquela empresa que é reconhecida, que causa impactos sociais e ambientais nas suas atividades, aí sim você aplica a ISO 14000, o diagnóstico né, dessa ferramenta 14.000, que passa pela 9.001. Não se aplica a ISO 14.001 sem usar, se não todo, parte da ISO 9.000 que é a padronização. Né? Tem a SA8000, a mil 1000 a OSAS 18001, a BNT, a BN BNBR 16.001, também voltado, né? e a ANFOR SD uh, 21.000. Tem outras também que merecem destaque, mas aqui, como nós estamos tratando para um diagnóstico organizacional voltado às questões sociais e ambientais, essas são as mais dedicadas. E aqui eu deixo tá? essas uh, leituras obrigatórias e leitura complementar já citados lá no plano de ensino. Vamos à continuidade às explicações do conteúdo do módulo 2, agora, dessa vez, da unidade 2, Mecanismo de Coordenação de Governança Social e Ambiental. Então, as empresas... Vocês, colocam, vocês conseguem ver facilmente hoje na mídia empresas ESG. Né? Vamos entender primeiro essa sigla. Né? Ela é derivada do termo inglês Environment and Social Governance, que em português pode ser traduzido de duas formas, governança social e ambiental ou simplesmente governança socioambiental. Essa sigla ela é bastante utilizado por empresas que têm ações negociadas em bolsas, bolsas de valores internacionais, no mercado internacional de ações. Então, as empresas, se você for comprar hoje ações de qualquer bolsa de valores do mundo, algumas delas, por exemplo, aqui no Brasil, elas são tipificadas, elas são, as empresas são categorizadas por, por alguma prática diferenciada, né? ou algum segmento pertencente. E as empresas elas adotam essa sigla quando elas dizem em seus relatórios, nas suas missões, nos seus objetivos nos seus valores, que elas ah, atendem o mercado sem deixar de atender as dimensões sociais e ambientais, já que a dimensão econômica é atendida através do lucro. Essas empresas, elas são, então, elas recebem esse certificado, portanto, elas são laureadas, digamos assim, por dizerem, por serem reconhecidas na mídia e no mercado de bolsas, que elas, além de obterem lucro, elas, elas também têm como responsabilidade a dimensão social e ambiental. E aí elas entregam a esse mercado, a esses mercados, inclusive nos próprios rótulos dos serviços, nas embalagens, algumas alguns predicativos sociais e ambientais que essa empresa atende. Então, essas grandes corporações que têm ações ou títulos negociados no, nas bolsas internacionais, elas usam, então elas são reconhecidas com essa sigla. Isso significa, agora, dentro da nossa disciplina, que são empresas que se utilizam do diagnóstico organizacional para levantar dados, informações, organizações, contratam consultores, contratam gestores profissionais para cuidar dessa questão, dessas dimensões dentro da sua linha de produção, dentro da sua macrogestão, para que o seu produto seja assim reconhecido. Isso favorece positivamente a imagem da empresa. E se a imagem da empresa é favorecida... Os investidores, tem perfis de, de, de, de, de investidores que vão dizer o seguinte, eu sou amigo da natureza. Então, se eu tiver que financiar empresas de capital aberto, eu vou dar preferência a ações daquelas empresas que cuidam do meio ambiente, que cuidam do social, que não querem atender apenas a dimensão econômica, mas também as dimensões social e ambiental. Mas, para isso, é preciso que haja uma uma governança? E aí vocês onde me perguntar, ah, então, Jesus, o que é governança? Aí eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos. Trata-se de mecanismo de coordenação de atores para lidar com problemas complexos, situações, problemas perversas. Eu utilizo este conceito de governança. Trata-se de mecanismo de coordenação de atores para lidar com problemas complexos, situações, problemas perversas. Situações de problemas perversos não significa aquela linha da ética que é, é muito mal, não. Perverso significa que é difícil solução, tá bom? Uma outra, um outro conceito é a arte de governar macro-processos com vista ao atingimento dos objetivos organizacionais locais e globais. Então veja que governança não é gestão. Próximos slides nós vamos ver isso. Então, governança é mecanismo de coordenação, é uma inteligência de coordenação de diversos atores. O que, que são atores? São forças que tomam decisões. Ok? Uh, um outro ator poderá dizer que é modelo de mecanismo de coordenação pelo qual se infunda em ordem, se resolvem conflitos e produzem ganhos mútuos ou globais. Então, quando eu falo mitigação, aquecimento global, que nós temos um efeito as mudanças climáticas. Quem controla isso? Mudanças climáticas é uma questão de gestão ou é uma questão de governança? Trata-se de uma, uma questão de governança, porque está lá mudanças globais, mitigação né dos efeitos negativos das mudanças climáticas, é um dos 17 objetivos da ONU. Então, a ONU atua como um autor como um ator, e é um ator, né? É o, é o, é o organismo supranacional, digamos, mais importante do mundo, né? que tem relações, que lida com as forças das nações, 190, são mais de 190 nações ligadas à ONU, portanto, é um macro processo. E quando se torna gestão? Quando uma empresa que reconhece que os seus lançamentos contribuem para as mudanças climáticas, ela contrata um gestor profissional para fazer um diagnóstico organizacional e identificar os problemas para mitigar aquela pequena parcela de contribuição que a empresa faz para as mudanças climáticas. Ok? Então, governança é uma coisa, gestão é outra. Governança ela é macro, gestão é micro. Vamos, então, vimos, então o conceito então, mais especificamente, o que são problemas complexos? O que são situações, problemas perversos? São aquelas cujas soluções depende do consenso entre as diversas partes interessadas, ou não, e os demais atores envolvidos no processo decisório. Então, voltando às questões de climáticas, a erradicação da fome no mundo, isso, é, isso necessita de governança. No âmbito dos países, das nações, também um outro tipo de governança, em escala. Mas no local, as prefeituras elas trabalham também com esse tipo, na gestão municipal. Tá? São problemas complexos porque são difíceis soluções. E por que são difíceis soluções? Porque depende de ações e de processos decisórios de cada ator, ou de cada instância de autores, ou de cada conjunto ou aglomeração de atores. Por exemplo, o consumidor, ele é um ator. E a depender do processo decisório de cada consumidor, 8 bilhões de pessoas do planeta. É difícil ter um consenso entre eles. 190 nações, é difícil ter um consenso. Poderá ter consenso entre grupos de nações, mas de todas as nações, vamos trazer, por exemplo, os Estados Unidos e a, e a China, as duas maiores potências hoje do mundo, se eles não entrarem em consenso, as mudanças climáticas, a erradicação da pobreza, a, a promoção da paz, todos aqueles 17 objetivos vão ficar muito difíceis. Por isso que eles são ah, problemas complexos, por, por envolver decisões de diversos atores. Na literatura, essas partes interessadas são denominadas de stakeholders. Na literatura, situações, problemas perversos são denominadas de Weekend Problems, tá? Esse é um termo da língua inglesa. Então, aqui eu trouxe para vocês a relação entre governança e gestão. Então, a governança são coordenados por autores, por atores, que precisam avaliar, direcionar e monitorar. Cabe a eles responder o que fazer, o que avaliar, o que liderar, o que monitorar e o que comunicar. ator precisa comunicar os seus efeitos. Já a gestão, já sabemos que é planejar, executar, controlar e agir. Esse é feito pelo gestor e não por um ator. Então, se a sua, se você vai diagnosticar uma tinturaria que está poluindo as águas locais, mas essa água que vai para uma vala, que depois vai para um, um canal, que depois vai desembocar no rio, que depois vai desembocar no mar, e se toda aquela região for de tinturaria ou de uma unidade produtiva que polui muito as águas, cada unidade produtiva vai ter um gestor responsável, atendendo às coordenações, às diretrizes de um grupo maior de atores. Por exemplo, os prefeitos, por exemplo, o governador, por exemplo, as secretarias de Estado de Meio Ambiente, a, os ministéri o Ministério do Meio Ambiente no Brasil, e assim sucessivamente. Perfeito? Então... O gestor vai ter que responder como fazer dentro da organização. Vamos fazer um diagnóstico organizacional. Está aí a resposta. Organize e lidera, portanto, eu vou organizar a contratação de um gestor profissional para aplicar o diagnóstico organizacional voltado às questões sociais e ambientais. Porque eu quero que a minha empresa seja reconhecida como uma ESG, uma, uma empresa amigo Uh, do meio ambiente e socialmente responsável, né? Eu posso por, colocar o ciclo do PDCA e controlar todas essas atividades. E o ciclo do PDCA eu utilizo como ferramenta análise SWOT, tá certo? Então veja quanto mecanismo vocês estão tendo nessa disciplina que será continuado na próxima, né? Com esses instrumentos de se não erradicar o problema, minimizar o problema, mitigar, no caso aqui que a gente está tratando das questões ambientais, mudança climática. Então, veja, a ONU, ao estabelecer esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, ela está atuando o quê? Como um ator supranacional, né? um, mas que envolve uma coordenação, um monitoramento, mas que depende o quê? Da decisão de cada líder de nação. E dentro dessa, de cada nação, de cada empresário. Lembrando que os resultados, os impactos negativos, não são produzidos apenas por quem produz, mas também por quem, por quem consome. E o pós-consumo? Quem fica responsável pelo pós-consumo? Aquele que acabou de consumir ou aquele que também produziu? É uma gestão compartilhada. E a prefeitura é responsável? É responsável. E o Estado federativo é responsável? É responsável. Porque cabe a eles criarem leis. Lá em Brasília é responsável? É lá porque tem o Ministério do Meio Ambiente. E o Congresso Nacional? Sim, porque eles fazem as leis. E o Judiciário também é responsável? Também é responsável porque eles são responsáveis não pela elaboração da lei, mas pela fiscalização das leis. Ok? Então... E veja que esses 17 objetivos não é uma pessoa só que resolve. Erradicação da pobreza, erradicação da fome. A fome no mundo não é por falta de alimento, já sabemos disso. Não é por falta de tecnologia, já sabemos disso. Saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energias renováveis, empregos dignos e crescimento econômico, inovação e infraestrutura redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo responsável, olha o que eu falei, é, combate às mudanças climáticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, paz, justiça e parcerias e metas pelas, pelas nações. Então, vejam, não é fácil atingir esses 17 objetivos, mas, através da coordenação, é um dos instrumentos de coordenação desses Wicking Problems. Todos esses 17 são considerados Wicking Problems, por quê? Para a resolução desses, depende do consenso de diversos atores. Mas se, você, se a empresa que você for diagnosticar, diagnosticar, fizer a parte dela, perfeito. A outra, a outra. A outra empresa, o mesmo segmento, está ótimo. Né? Cada um vai fazendo a sua parte. Aí estão as, as literaturas as leituras obrigatórias complementares que vocês eh, poderão ter acesso, todos eles disponíveis na biblioteca digital da Ufms. Tá bom? Até a próxima aula.